Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Arduino Básico, nossa segunda aula. Hoje falaremos sobre LEDs coloridos. Então, aqui é, na nossa simulação hoje, nós estamos com 3 LEDs ligados nas portas 8, 9 e 10 do Arduino. Então, nesse código aqui eu setei as portas 8, 9 e 10 para a saída né? e daí eu escrevo valores alto e baixo, né? primeiro na porta 8 acendendo o LED verde, depois na porta 9 acendendo o amarelo e na porta 10 acendendo o vermelho. Então vamos fazer a execução aqui. Né? Então o LED verde fica 1 um segundo aceso, o LED amarelo 500 milissegundos e o LED vermelho 1 um segundo e depois repete o processo fosse um semáforo, né? então só revisando todos os conceitos que nós já vimos, as portas do Arduino estão setadas com saída e os LEDs estão selecionados com resistores aqui para limitar a corrente. Bem, é, uma outra maneira de fazer isso aqui é utilizando o LED RGB, então eu tenho aqui do lado um circuito com a bateria de 9V, um resistores, né? e leds nas três cores, verde, azul e vermelho, green, red, blue e green, a hora que eu aperto esse botão, eu vou acender o um led verde, observe que aqui em cima eu tenho um led chamado led RGB, tem esses três leds dentro dele, e ele tem três pinos, né? tem um pino de terra aqui, e tem três pinos, um pino para a cor verde, um pino para a cor azul e um pino para a cor é, será que eu consigo fazer essa mesma sequência de cores usando o meu único LED RGB? Aqui eu já conectei nos pinos 11, 12 e 13 do arduino, os pinos verde, azul e vermelho do meu LED RGB. Mas como que eu faço a programação para isso daí? Tá? Então eu tenho que compor dizer, composição de cores Então eu tenho aqui para baixo né, um outro código loop que eu deixei preparadinho né, e nesse segundo código loop aqui eu já tenho os pinos do meu LED RGB sendo controlados então, para acender o um pino vermelho né, a cor vermelha, eu tenho que colocar um sinal high no pino 13, para acender uma cor verde, o um sinal high no pino 11 e aqui então eu faço a mesma coisa que lá em cima, eu acendo a cor verde, depois eu acendo a cor amarela. Como é que eu faço o amarelo? Eu componho, faço uma composição de cores. Eu simultaneamente roto em raio tanto o verde quanto o vermelho, que dá o amarelo. Eu espero os 520 segundos e depois eu ligo só a cor vermelha. Vamos ver se funciona então. Então nessa a simulação, então eu vou ter aqui verde. Amarelo e vermelho no meu pino é RGB. Ok pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido como funciona o LED RGB, que é um encapsulamento único que contém LEDs de três cores dentro dele. E na próxima simulação a gente vai ver como utilizar botões e dados de entrada para o Arduino. obrigado!